Então, amiga, aqui tá o grupo, né? Ó, Sheila, moda pet com Sheila Ferreira. É esse grupo aqui que você tá. Então, você vai vir aqui, ó, do lado, ó, tá vendo? Discussão, unidade, aviso, membros, vídeos, fotos, arquivos. Você vai clicar em arquivos e aqui você vai clicar nesses azulzinhos aqui, ó. Vestido inverno tamanho 8, tamanho 7. Vai clicando e baixando um a um. Acabou de baixar tudo isso aqui no computador ou no notebook, você vem em ver mais. Ó, e lá tem mais molde para você baixar. Ver mais. Sempre que acaba ali, você vai em ver mais, tá? Pra você conseguir baixar todos os moldes. É muito molde que tem. Então, você vai ter que vir até acabar esse ver mais aqui. Para você ter acesso, para você conseguir... Visualizar todos os moldes do grupo Olha só o tanto de molde que tem Tá vendo? Olha só O tanto de molde que tem Então, você... Ó, tá vendo? Olha só É que são mais de 30 modelos aqui, né? Com as grades Então você vai ter que vir sempre Até acabar tudo esse ver mais aqui, ó Daí... Pra... Você vai ter certeza que tá com todos os moldes do grupo baixado Olha só Aqui, ó o último molde é conjunto de moletom zero Parou o ver mais aqui, não tem ver mais Tá todos os moldes aqui Aí você vai lá em cima e começa a baixar Vem aqui, ó Vestido inverno, foi o último que a gente postou, né? Aí ele vai abrir o PDF é que ele vai abrir aqui, ó Ele vai abrir isso aqui para você Você não vai conseguir imprimir aqui direto Então daí você vai ter que vir aqui nessa flechinha aqui, ó Fazer download E fazer o download Fazer o download para o teu computador, ó Já vai abrir um, um lugar aqui E para você escolher aonde que você quer salvar Aí vamos dizer que você quer salvar em documentos Aqui você já cria uma pastinha com o nome do molde, Entendeu? Vestido inverno, vamos dizer, né? Aí você clica, você criou a pastinha ali, né? Colocou o nome. Clica na pastinha e vai salva. Ok? Aí o teu molde vai estar tá salvo ali, ó. E já vai estar tá salvo ali. Pra daí você imprimir. Ok? Então esse é o passo pra você imprimir do grupo. E assim você vai fazer um a um. Você já... Salvou o 8, agora você vai salvar o 7, ok? Aí você faz esse passo 1 um a 1, um, tá? É, chatinho é, mas não tem opção de eu colocar uma pastas inteiras aqui Tem que ser uh, em PDF 1 um a 1 um. Então daí você vai e faz esse passo a passo, ok amiga? Eu espero ter ajudado você Beijos, qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Beijos